Oi, pessoal, tudo bom? Nesta mesa redonda sobre formigas de correção, agora eu quero este levar um pouco para a parte de fonística, taxonomia. E aqui, um, os resultados são produto do, do trabalho e esforço do Leonardo que Foi estudante, de mestrado no, no lab, na UFPR. E seu, seu trabalho um, era estudar um pouco a fenologia de voo de machos de formiga de correção e além disso primeiro tínhamos que este, identificar os machos de aí ah, também foi outra outra seja, vertente dessa dessa pesquisa que deu também resultados bastante interessantes vamos lá as formigas de correção um, são relativamente Fácil de, de reconhecer no campo, né, por conta dessas colunas de caceria. Algumas conspícuas, outras, no entanto. Uh, são cinco gêneros aqui, uh, na América tropical. né. Todos uh, vamos achar aqui no Brasil, no Paraná, Chile, não, não vamos achar. Em total, são umas 150 espécies. E, e são todas formigas predadoras, algumas bem especializadas, outras bem geralistas. Um, tem este um impacto, às vezes bem grande, enquanto a fauna de invertebrados da selapilheira do solo. Algumas das colônias de formigas de coração podem ser milhas de indivíduos. E, e isso tem um impacto enquanto essa dinâmica populacional de, de, de invertebrados no, no solo, e além do impacto de predação, também é quantidade de simbiontes, porque são literalmente centos de espécies de invertebrados que fazem vida, né, com com as formigas de correção, aqui tem um exemplo, esta esta traça, né, no, no meio de um que eu esqueço, então, também invertebrados, né? os pássaros formigueiros e outros que e, são importantes para eles, algumas espécies de formigas de correção como como como recurso. Um, a riqueza em algumas localidades, pelo menos às vezes são 10 ou mais este, espécies a gente pode achar, né, compartilhando o um, um mesmo local. Então, além dessa diversidade em, enquanto caceria, algumas são bem especialistas, outras nem tanto. Eh, algumas são subterrâneas outras, estão, este, subterrâneas, outras estão sobre o chão. E aí e elas têm essa biologia é, bem conhecida né onde este não tem ninho fixo eles podem passar um dia às vezes dois dias uma localidade e mas quase diariamente estão cambiando este um ninho mas na época de reprodução das reinas, quando elas começam a, a botar os ovos e as, as, as uh, as pupas eclosionar, né os adultos eclosionar das pupas uh, dos pupários tem essa, essa época de, de estacionária onde ficam um par das maras na localidade né? as rainhas são dictadiformes são ápteras, os machos então são realmente os, os, os um pouco os responsáveis pela pela dispersão especialmente dos do, do, dos, da, dos genes né e, e mais possivelmente em compensação esse fato de ser tão este é uh, uma contribuição enquanto essa dispersão um, que temos taxonomia a taxonomia a taxonomia alfa praticamente está no mesmo estado que que, que do, do padre borgmeier do ano 55 uh, na obra dele não de mandrana está publicado em estudante monólogica aqui no Brasil totalmente em alemão o que dificulta um pouco né este entender mas um, pelo menos para ver o texto os desenhos é uma obra fantástica sensacional feito com muito amor muito capricho mas ao longo do tempo acumular se tanto material nas coleções aqui no Brasil e outras partes que, que já é evidente que temos que aprimorar esses conhecimentos, né? construir sobre essas, essas, essas, esses cimentos né? que o Padre Borgmaier eh, deu para nós. Uh, e Pensando somente em Neiva Mirmex, olha, yeah, Neiva Mirmex um, são mais de 100 espécies, mas o grau de desconhecimento pode ser resumido do seguinte jeito, somente nove espécies podemos reconhecer macho, rainha e operárias nas outras espécies, praticamente a metade somente conhecemos os machos e a outra metade somente conhecemos as fêmeas. Provavelmente dá para fazer algumas um, uh, sinônimas, mas até agora ninguém tem utilizado este, nem métodos moleculares para pelo menos esclarecer um pouco esse, algumas sinônimas. Faz anos atrás, colegas na UFPR fizeram um trabalho um, Realmente fantástico de, de fazer um snapshot da, da, da insectofauna do estado de Paraná. Né? Do, e ao longo de dois anos, né, para cinco noites em cada lua nova, eles colocaram armadilhas de luminosas e armadilhas de malays em oito localidades do estado de Paraná, em umas grandes regiões de Paraná. E esse material está perfeitamente conservado na coleção entomológica do A.P.E.A. E esse esforço dos colegas daquela época está dando frutos ao longo deste tempo. E os últimos frutos são este trabalho, né? Que ah, vamos agora entrar na parte de taxonomia faunística que conhecemos de, de, de, de, das formigas de coleção para a sua riqueza? São 17 espécies né, que, que conhecemos. São assim, as três de aceton com duas subespécies, as duas de Numamirmex, Cicus e Predorlabios, em duas partes. E três espécies de Neivas. Para o projeto de Proforpar, a gente conseguiu identificar 22 espécies. De né, 17 para. 22, 10 das, das, das espécies são registros novos para o estado de Paraná, por exemplo, é, Labrios Mars, não era uma surpresa, porque está em estados pertos a nós, é uma nova subespécie de Igorcelli, de, de, de, de Urique. Achamos é, 16 espécies de Naver né então 9 delas são registros novos, mas 4 espécies conhecidas não conseguimos achar no material de Profile Par então olha a ah, um, somente com este projeto achamos uma maior quantidade de espécies do que já tinha sido conhecido do, do, do estado né acrescentando o material que está na coleção entomológica de, de Paraná né? pelos esforços dos colegas particularmente do, do Feitosa Lab, são 30, é, 33 espécies em total conhecidos uh, de formigas de coleção para o estado de Paraná. Né? Nós temos três novos registros na coleção de Vesupe, e isso seria o resumo enquanto os rankings. Não? Então, Paraná então ficaria com, enquanto Naval Mirmex, na terceiro lugar. Em Goiás é o líder, não? São Paulo em segundo lugar, e se mais que são 58 espécies conhecidas de. de negros para, para o Brasil, 42 da, da Mata Atlântica, então, Paraná pelo menos tem mais da metade das espécies de negros conhecidos Então, atualmente são 11 espécies que, que estão no, no AntMaps, como que a gente conhece para, para Paraná, então é um, conseguimos acrescentar uma quantidade respeitável de, de espécies. Algumas das surpresas, esta que realmente aqueceu nossos corações é achar Carine Frons. Carine Frons somente é conhecido do holotipo, né? que foi coletado em, em uh, Rio de Janeiro, pelo mesmo, é, Padre Bordemeyer. E então agora temos uma série destos, destas formigas, destas machos, então dá para fazer uma redescripção, né, realmente esse, aprofundar um pouco nossos conhecimentos sobre esta espécie, mas somente conhecemos do macho, então falta este batir com, com as operárias, com as fêmeas, mas isso foi um, sim, um, um, sí, algo que <coughs> é super emocionante. Esses mistérios de, de outros uh, Nivemermex, quando começamos realmente a ver os detalhes, são muitas espécies, aqui temos um, um macho de piráticos, Estas espécies são algumas destas que somente são conhecidas pelos machos, E mas se vemos... Que sabemos de, destas espécies são descrições que precisam ser melhoradas. Muitas delas somente temos uh, a morfometria de um macho. Né? Então, este, temos várias séries de machos destas espécies que permitiriam fazer uma descrição deles. Outros mistérios são complicados. Caso Halliday e Swanson são duas espécies super comuns. Qualquer coleção de formigas assim, é, vamos achar machos das duas espécies. E os dois têm um, uma distribuição geográfica bastante ampla, né, desde o sul do Brasil, né, até Mesoamérica, nos casos de ralidades, são ainda maior, né, na Califórnia, Texas, né, e, e, e na, na Argentina a mesma espécie. Hum. Aqui, aqui dá para para pesquisar bastante, né? Para realmente saber o que se trata. E também quais são as fêmeas, que espécie, né? Realmente são as fêmeas destes destes machos, este, porque é uma espécie comum e a localidade tipo, por exemplo, isso aqui em São Paulo. Outras coisas são possíveis novas espécies. Aqui temos estas três formas, Jeringue, Cluga e sulcatus, mas nenhum desses, a gente ficou convencido que realmente trata-se dessa espécie. Como exemplo, sulcatus. Sulcatus rapidinho, com as chaves de Borgmeier e, e Watkins, conseguimos nossa suposta sulcatus é, chegar a essa conclusão. Mas olha o tipo, o sim tipo, de Buenos Aires, de sulcatus. Aqui estão os ocelos. Atrás dos oscelos, você consegue ver a margem posterior da cabeça. Aqui não. Os oscelos são monstruosos. A cobertura da mandíbula é totalmente diferente. É outra espécie. Então, temos que saber quais são as espécies. Hein? Evidentemente, aí temos algumas novas espécies. Dá para descrever espécies conhecidas. né Dá para fazer sinonímias, Chaves mais simples temos que fazer... Né? As chaves atuais são complicadas, né? além do, do, do alemão, no né? caso de, de, de Bormer, mas também a chave de, de, de Watkins é um pouco complicada e não é uma chave ruim, não é um simples é, cor e corte de Borgmar. Ele, ele, ele tentou fazer aprimoramentos, né? mas ainda é complicada. Então, são, são bastante este a, das, da, a, coisas para fazer nesta lista de tarefas. Outra coisa é o valor as campanhas feito no campo de coleção, né? esse trabalho de, de, de profile bar, que extraordinário. Né? Esse material foi um ótimo investimento em recursos humanos, em, em, em materiais. Essas amostras estão guardadas numa coleção institucional. Então também dá para dar para, para colocar o um destaque no valor das, das coleções institucionais, né? que a gente consiga ter uma visão do, do, dos insetos naquela época e também comparar com o que temos na atual, né? na atualidade. Então tem esse grande valor, né? além de muitas outras coisas. E, e bueno, evidentemente para as nossa, este é hora de começar a a, a, a a melhorar nossos conhecimentos dessas formigas. Então isto seria sim uh, estes comentarios eh, iniciales de este proyecto y agradezco su atención cualquier pregunta este por favor este, este a vontade para para fazê-las